que bom estar com você nessa noite de natal eu pensei como que a gente pode participar do natal das pessoas levando uma palavra que toque nos corações levando uma reflexão que ajude o natal a ser melhor e também emocionando as pessoas foi então que surgiu essa ideia de estarmos juntos hoje nós vamos ter uma reflexão muito rápida mas muito forte para o seu coração mas mais que isso eu quero promover com você, um tempo de música, um tempo de entretenimento, um tempo de muita paz e muito amor na sua casa. Onde que você está nesse momento? Você está assistindo ao nosso canal aqui de que cidade? Faz favor para mim escreve aí que cidade que você está. Eu queria que você interagisse comigo para a gente poder de alguma maneira toda essa sinergia do Natal nos unindo e nos aproximando do Salvador as boas novas chegaram através dos anjos os anjos disseram que a paz tinha chegado sobre a terra e a boa nova era de que a alegria seria abundante sobre a terra e que os homens receberiam o favor do Senhor Natal é esperança. Natal é vencer os medos. Natal é alegria. Natal é paz. Natal é pedir perdão. Natal é dar perdão. Natal é a gente reconhecer que a gente não se basta. É a gente reconhecer que o homem não tem condição de suprir para si mesmo a salvação nós hoje teremos um tempo maravilhoso e eu espero que enquanto você come aí essa comidinha na sua casa que você vibre com a estrela do natal Jesus o Redentor fique agora com umas canções muito especiais do nosso especial de natal eu quero que você ouça essas canções e se você conseguir se lembrar de momentos que você viveu, momentos muito especiais ao ouvir essas canções, transforme isso em adoração, transforme isso em oração, transforme isso em afetividade na sua casa. Hoje, um novo tempo se inaugura. É, o Natal é um bom dia para recomeços. Ouça as canções, continue comigo e escreve aqui, ó. Manda um Feliz Natal pra gente aqui e escreve de que cidade você tá falando. Tamo junto! Dia de ser alegre de Jesus se torna milagre Pense em alguém que ama o Natal. Está olhando para ele. Pastor Josué, por que você gosta tanto do Natal? Por causa das comidas? Também não posso dizer que elas não fazem parte. É um todo. Eu fui criado na Igreja Batista. Durante toda a minha adolescência, eu fui membro da Igreja Batista de Tauá, na Ilha do Governador. Como que era o Natal? As cantatas normalmente aconteciam no dia 24. A gente ia para a igreja e tinha aquele musical incrível que emocionava a gente. A gente ouvia canções que falavam fundo a nossa alma. O coral da igreja era fantástico. Tinha encenação, tinha é, algum tipo de, de é, ornamentação, mas as canções, essas me encantavam. Era difícil uma cantata de Natal que as lágrimas não vinham à minha face. Esse dia era um dia que normalmente eu estava com uma roupinha nova, um sapato, um tênis, uma camisa, uma calça. Minha mãe sempre fez muito esforço para isso. Ainda que em alguns momentos eu estava de roupa nova, mas eu reparava que a minha mãe não estava. Eu estava de tênis novo, mas eu reparava que a minha mãe estava com a sandália que ela tinha consertado no sapateiro. É, nem sempre toda a família podia estar com uma roupinha nova, mas a minha mãe fazia questão de me dar uma roupinha nova para cada Natal. A gente voltava para casa. Chegava em casa, era hora de cear com a família. Não me lembro de bacalhoadas, não me lembro de frutas caras. Não, não. Seria mentira dizer que a nossa ceia... Era uma ceia dos reis Mas nunca faltou um franguinho Nunca faltou uma salada Uma maionese, uma farofa Um arrozinho Um pudim de leite condensado Sempre tinha uma comida boa Mas o mais importante a gente tinha A gente tinha família A gente tinha um ao outro Meu pai, minha mãe Eu, minha irmã à mesa Até o cachorro, o Nick Um boxe misturado com o pastor alemão de vez em quando, estava por ali, esperando para ver se sobrava alguma coisa para ele. Que tempo gostoso era aquele. A gente comia, a gente celebrava, a gente orava agradecendo o Espírito Santo, o Espírito do Natal que estava sobre nós. Quando acabava esse momento, eu e meus amigos já estávamos combinados de nos encontrar. E a gente ia no carro de quem tinha carro, né? E a gente ia naqueles três, quatro carros, um atrás do outro, parando de casa em casa, para desejar Feliz Natal. Era uma peregrinação. A gente chegava na casa da pessoa, dizendo Feliz Natal, Feliz Natal, e passando o rodo na comida. Era rabanada aqui, pavê ali, era fruta ali, era pernil lá. E assim a gente ficava a noite inteira, até de madrugada. Quando acabava... A, a, essa peregrinação a gente ia para casa de uma família muito querida e a tia Isa e a gente ia para casa dela e lá a gente ficava cada um se largava num canto um deitava no chão outro deitava no sofá e de manhã então a gente comia alguns restos de Natal e saía para o enterro dos ossos é a gente ia para casa de alguém para poder fazer um churrasco comer alguns restos de de comida de natal e assim a gente passava o dia 25 nessa celebração tão gostosa esse grupo de amigos não frequentavam motéis não eram casados esse grupo de amigos não bebia nada alcoólico não frequentava as boates a gente não falava palavrões não não palavrões não a gente cantava músicas músicas para deus a gente ria, a gente encarnava um no outro, mas tudo num ambiente de muita tranquilidade, de muita espiritualidade. Foi assim a, a minha condução, foi assim o ambiente onde fui gerado para um dia ser um pastor. Que tempo maravilhoso! Natal, para mim, significa recordações inacreditáveis. Talvez você diga, para mim não, o Natal me traz lembranças muito ruins. Olha, eu não sei o que fizeram para gerar um Natal assim na sua vida, mas eu queria que você soubesse que o Natal que eu vivi, esse Natal empolgante, como se fosse o primeiro Natal, é esse Natal que Deus quer que você viva. Hoje, você não pode deixar que seus traumas determinem o seu Natal. Hoje é um dia de se lembrar que as boas novas do Evangelho chegaram, que os anjos, ao aparecerem aos pastores, anunciaram a beleza de vida que Deus planejou para você. Ei, receba a presença de Jesus agora, seja tocado pelo amor e pela paz, que só o Natal pode trazer. Sim, o Natal, o nascimento de Jesus. Mas ele não pode nascer, Simplesmente na manjedoura lá em Belém Tem que nascer na nossa casa Na nossa vida Na nossa trajetória Que você tenha um tempo maravilhoso de Natal Que você tenha as alegrias que eu tinha na minha infância Uma vida muito mais simples Poucos recursos Mas muita alegria Muita fé E muita camaradagem Muita amizade Muito abraço muito Feliz Natal para quem você tem que ligar agora para dar um Feliz Natal hein? será que você não pode ligar para alguém e falar Feliz Natal e pode mudar a vida de alguém bem, vamos ouvir mais algumas canções lindas, enquanto isso come alguma coisinha mas abençoe alguém ligue para alguém que você precisa ligar, que o Espírito de Deus traz a sua mente agora e deseje para essa pessoa um Feliz Natal Querido, eu queria que você chamasse todo mundo da sua casa, porque nós vamos orar pedindo a Deus uma grande bênção nesse Natal, pedindo a Deus um grande presente sobre a nossa vida. Então, por favor, reúna todo mundo aí da sua casa para esse momento de Natal. Eu quero orar e quero realmente pedir a Deus uma bênção muito especial sobre a sua vida. Eu acredito que uma oração, um momento, uma entrega, pode mudar sua história. Eu quero ler um texto com você que resume bastante do que foi o Natal. E o Natal se reflete hoje nisso que eu vou ler agora. Quando José foi até Belém com Maria, ele não foi à toa, ele foi até lá porque havia uma determinação do governo de que todas as pessoas se alistassem na sua cidade de origem. José era originário de Belém, então ele foi até lá para se cadastrar, para participar do recenseamento. Chegando lá, Maria começa a ter contrações mais agudas. E então, eles têm que se alojar em algum local rapidamente para que ela pudesse dar à luz. Olha o que aconteceu no versículo, 2 de Lucas, no versículo 7 de Lucas capítulo 2. Diz assim, E ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pensa numa situação esquisita. José com a mulher de nove meses, ele tem que estar ali por uma questão de ordem governamental. A mulher começa a ter contrações, mas não tinha uma hospedagem, não havia uma pousada para que José se alojasse com Maria. Não havia espaço para Jesus. E por conta disso, ele procura um refúgio. O que ele achou? Ele achou uma gruta. Uma gruta, falou, vai ter que ser ali. Só que uma mulher que vai dar a luz precisa de privacidade. Então, José vai para o fundo da gruta. E lá era onde guardavam os animais E as pessoas ficavam no início da gruta Para proteger os seus animais de ladrões José vai com Maria para lá E o seu filho Jesus vai nascer no meio dos animais E é colocado sobre uma manjedoura O local onde os animais comiam Não havia lugar para Jesus Em nenhuma hospedaria de Belém Hoje continua não havendo lugar para Jesus, aonde? no seu coração talvez no coração das pessoas que você ama talvez no coração das pessoas que convivem que trabalham com você talvez é muitas pessoas não têm lugar para Jesus, por quê? porque o coração está ocupado por outras coisas está ocupado por desejos desejos de dinheiro desejos de fama, desejos de sucesso desejos de seguidores nas redes sociais Desejos, desejos, desejos. Alguns corações não é nem desejo, é incredulidade mesmo. Não há espaço para Jesus, porque essas pessoas estão tão decepcionadas, tão magoadas, que elas não acreditam mais no Salvador, não acreditam mais no amor de Deus. Então, a incredulidade, a desconfiança tomou seus corações. Alguns não têm espaço para Jesus no coração, sabe por quê? Porque vivem debaixo da ira do ódio, do rancor. O coração tá tão ruim, tá tão cheio de, de ódio, tá tão cheio de veneno, que se cortasse um pedaço do coração e mastigasse, morria envenenado. Pessoas que estão com o coração com vingança. Não dá para ter Jesus nesse coração. Alguma, algumas pessoas estão com o coração ansioso. Não confiam em Deus, Estão tão, tão ansiosos que não conseguem perceber Jesus. Não há espaço no coração. Por quê? Porque estão preocupados com o amanhã. Com o amanhã. Como vai ser o amanhã financeiramente, na minha família, no meu casamento, no meu filho. O que ocupa o teu coração, hein? O que te atrapalha de dar espaço para Jesus? Natal não é essa mesa. Natal não é essa comida, Natal não é essa roupa e muito menos os enfeites da casa. Nada disso é problema, não tem problema nenhum enfeitar a casa e ter comida. O problema é ter tudo isso e não ter Natal. Sem Jesus não tem Natal. A hospedaria deixou de receber o Natal. A gruta fria e suja acabou recebendo o Natal. Às vezes você olha para a sua vida e diz, minha vida é cheia de problema, cheia de dificuldade, cheia de trauma, fui abusado, me humilharam. É, é uma gruta suja, pois é, é numa gruta suja que o Natal aparece, é numa gruta suja que o um milagre acontece, é numa gruta suja que Deus vem e se revela. E então, ninguém vai mais olhar a dificuldade da gruta, vão olhar que ali, naquele local, aquilo foi o palco da história da redenção. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, vivo está. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele tem um plano na tua vida, porque Ele quer que você viva o um Natal 365 dias no ano. Querido, pare de vingança, pare de dizer, ah, não dá para perdoar, ei, eu te desafio a nesse momento decretar a presença de Jesus no seu coração, olhar para as pessoas ao seu redor e declarar o seu amor, pedir a reconciliação do seu casamento, pedir perdão aos seus pais e ter um Natal de verdade. Eu queria orar por isso. Vamos orar? Senhor Deus, que ninguém que ora comigo agora deixe de fazer a seguinte oração, Jesus, eu quero o Teu Natal na minha vida, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero a Tua manifestação na minha vida, eu quero o Teu milagre na minha vida, muda a minha história. Senhor Deus, ouve o clamor daqueles que Te pedem, Vem sobre cada casa agora, abençoando com fartura alimentar, com fartura nas emoções, com fartura no diálogo, com fartura, ó Deus, na vida espiritual, com fartura na fé. Deus, dá abundância a cada pessoa que ora comigo agora. Faz, ó Deus, com que as nossas casas sejam ambientes favoráveis para paz, para alegria, para o amor, os vizinhos percebam que há algo maior em nós que eles percebam a presença do Natal a presença do Salvador Jesus Cristo o homem estava afastado do Senhor não havia esperança para o homem morreria longe do Senhor aí vem Jesus vem, vence o pecado paga o preço na cruz e como diz a Bíblia se torna o mediador entre Deus e os homens ele, Jesus Cristo homem. Que maravilha saber que através de Jesus eu posso chegar ao trono do Pai e falar com o Pai diretamente, como eu estou fazendo agora. Que maravilha saber que mesmo eu sendo tão falho, o Pai me ouve e muda a minha história. Deus vem sobre as nossas vidas agora. Deus abençoe a cada pessoa nesse momento. Com toda a sorte de bênção, vem com a paz do Natal, vem, ó Deus, com a manifestação do Natal, vem, ó Deus, com a grandeza do Natal, vem com Jesus sobre nossas vidas, nos trazendo luz para cada decisão. A partir desse Natal, seremos pessoas diferentes, consagradas, gente que preza a santidade, Gente que preza a generosidade. Gente que valoriza a família sobre todas as coisas. Só perde para o Senhor. Primeiro Deus, depois a família. Senhor, une os nossos corações ao Teu nessa hora. E muito obrigado por cada presente que o Senhor nos deu durante todo esse ano. E muito obrigado porque hoje o Senhor nos presenteia com uma linda noite de Natal. Assim como a estrela brilhou sobre o local onde o Senhor estava que hoje a estrela venha brilhar sobre nós, porque o Senhor Jesus também aqui está nas nossas vidas, nos nossos lares ó oh Deus amplia nossa visão para que vivamos do jeito que seja agradável a Ti pois é no nome de Jesus que oramos e suplicamos, amém e amém Feliz Natal que Deus te abençoe grandiosamente e eu espero em breve que você possa declarar aquele Natal mudou a minha história nunca mais fui como era e nunca mais serei como sou tenho uma visão empreendedora e vencedora que Deus te abençoe Feliz Natal! Os pastores se dobram Anjos cantam e adoram É tão incrível É tão incrível Um sorriso em Maria lágrima de alegria É tão incrível Salvador chegou Ele é a música que nós nascemos para cantar Ele é o ritmo que faz o coração saltar que você tenha gostado dessa reunião de natal que nós fizemos aqui no meio digital que bom estar com você eu curti muito esse momento e tenho certeza que deus derramou da sua glória sobre pessoas e sobre famílias escreve aqui se você foi abençoado escreve uma frase aqui pra gente agora aí. interage comigo aí isso é muito importante para mim eu queria te dizer uma coisa tudo que a gente ouviu aqui é só o início de um grande projeto de Deus. Esse Natal é histórico. É um Natal no meio da pandemia, mas é um Natal do nosso, da nossa maior perspectiva. E eu queria te desafiar a estar conosco no nosso Culto da Virada. Dia 31 de dezembro, a partir das nove e meia da noite, na Arena 1 do Parque Olímpico, nós vamos ter um culto de, de Ano Novo esplêndido, empolgante para que você entre 2021, tomado pela glória de Deus. Eu queria te ver lá. Faça sua inscrição no site da igreja. Entre lá, faça sua inscrição. É rapidinho. é Seu nome é rapidinho. Só botar o nome lá, não leva nem 10 segundos. Se inscreva. A área é para 15 mil pessoas. Então, vai ter muito menos gente. Nós vamos botar reduzido. Mas você vai participar de um culto Inédito, incrível Que vai empolgar sua vida para 2021 Não perca essa chance Eu tô te esperando E que Deus te abençoe 9h30 da noite, dia 31 de dezembro Na Arena 1, Parque Olímpico Aqui na do Bueno Até lá, que Deus te abençoe